E aí, gente, outros muito bem-vindos. É o Bigodonari, cara, seguinte, mano. Eu não posso falar muito alto, porque eu tô na casa oh, dos meus yeah, pais, gente. já é bem tarde, eles já estão dormindo. E eu tô muito empolgado, porque, mano, que passe de Elite foi esse. É sério. Eu ainda não vi realmente como tá ali o passe de Elite, mas pelo trailer, mano... vocês, mas eu comprei o passe quando tava antecipado ali E eu ganhei a dos Pixels E eu tô achando muito legal essa era retrô enfim, essa volta do passado aí Que o Free Fire tá trazendo pra gente Eu achei muito da hora esse negócio meio pixelizado E tal, mas enfim, eu quero que vocês coloquem nos comentários O que, que vocês acharam? O vídeo de hoje vai ser o seguinte Mano, a gente vai entrar aqui no Free Fire e vamos Tentar liberar tudo que tem no novo Passe de Elite de primeira, mano É isso mesmo que você escutou, mano, passe de Elite Completasso aqui pra vocês Eu quero pedir desculpa pela emulação, pelo cenário Pelo vídeo talvez não tá com as melhores Qualidades, mas enfim, eu acho que a ideia do vídeo Já compensa tudo isso, então mano, já desce aqui Embaixo, deixa o seu likezão Se inscreve no canal se você não for inscrito Ainda, eu conto muito com a colaboração De vocês agora com a volta do canal, beleza? Sem muita enrolação, estamos aqui dentro do Free Fire e, mano, é a primeira vez que eu abro desde que eu comprei O passe de Elite na versão antecipada Ó, seguinte, eu nem sabia quem tinha ser surpreendido com tudo isso, já de primeiraça Ganhamos aqui esse escudo Sei lá o que que é isso, ganhamos os olhos De gamer, 8-bit Free Fire que é, o, que é a pranchinha ali, que eu achei muito muito da hora, na moral. Eu já vou clicar aqui em equipar tudo, mano. Seguinte, parabéns, olha quanta coisa, mano que que isso, o Free Fire tá de parabéns Eu acho que vai ser uma das melhores Nossa, mano, olha isso Já vou equipar aqui, ó Muito da hora A mensagem aqui do Free Fire De parabéns por ter conseguido o passe, né? A gente já consegue reivindicar aqui Esse ticketzinho de ouro E beleza, mano Ai, que emoção, rapaz Primeira vez que eu vejo isso aqui, ó Já consigo reivindicar isso aqui Beleza, reivindicar isso aqui Tem muita coisa que a gente já consegue aqui, ó Reivindicar isso Eu achei muito legalzinho Achei bem bonitinho mesmo O embleminha ali Fechou Bora pegar essa fogueirinha aqui E seguinte, mano Vamos dar uma olhada aqui Como que tá esse passe no geralzão Achei legal esse paraquedas, bacana Pelo visto não tem tantas coisas assim Isso ficou realmente sensacional Essa animação aqui, ó de, Do bonequinho crescendo como se fosse o Mario ali Mano, é, sério Parabéns, parabéns Free Fire, tá muito legal isso aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Essa pranchinha aqui, bacana Essa roupinha aqui, mocinha meio... É, mais ou menos Esse aqui ficou, também mais ou menos, não achei muito bonito assim Isso aqui, o que que é mano? Uma mochilinha? Ah que legal mano <risos> Muito bonita essa mochila, sério, na moral, muito bonita mesmo Isso aqui que eu não entendi Um símbolo do grupo secreto de assassinos, não sei tudo bem, isso aqui também eu achei legal, mas enfim, não é uma coisa tão necessária assim Aparentemente, essa risada, eu não tenho nenhuma risada no jogo ainda E eu queria muito uma risada, é sério é Seguinte, mano, é sério, se você não deu like nesse vídeo ainda, mano Dá o like, porque a gente vai gastar 6.600 diamantes Pra desbloquear de primeiraça todo o passe de Elite aqui do Free Fire É sério, eu tô muito empolgado Ai, dorzinha no coração, né, mano? É muito diamante, muita grana. Então eu preciso muito da colaboração de vocês deixando o likezão aqui embaixo, fechou? Mano, pode encarar essa? Eu espero que esteja tudo gravando certinho. Pelo amor de Deus, não pode dar erro. Beleza, então bora gastar aqui 6.600 diamantes nos desejos de sorte, mano. Porque nós vamos comprar tudo essa parada aqui, mano. É sério, liberamos todo o passe de Elite. Eu não tô nem acreditando nisso, mano. É sério, eu acho que nós somos um dos primeiros youtubers a liberar. Todo o passe de Elite Mano, do céu, ainda sobrou uma graninha ali, ó Tudo bem, bora reivindicar toda essa parada aqui, mano E eu já volto Mano, como eu queria um emote e agora eu vou ter um emote no jogo É sério, isso eu gostei demais, mano Se tem uma coisa que eu gostei na nova atualização, foi isso Bora reivindicar aqui tudo, orinho Agora chegou a hora de uma das skins mais legais Mano, isso aqui tá demais Eu não vejo a hora de testar isso aqui em vídeo com vocês É sério, que skin sensacional é essa do Mario, mano Sei lá, se é do Mario, enfim Putz, mano, tá muito lindo isso aqui. Na moral, na moral, isso aqui, tá, isso aqui já me ganhou, conquistou, valeu a pena os 6.600 diamantes. Na verdade, foram mais, né? Foram 7.000 mil e pouco, porque teve o, a compra do passe. Antecipado, scannerzinho, ticket, isso aqui eu não achei tão legal não, mano, não achei tão bonita Eu tô me sentindo muita, muita ostentação nessa parada, bicho Chegamos aqui na melhor mochilinha, essa mochilinha é muito lindinha, mano Gostei pra caramba também, já mereceu já o, o valor todo gastado Nesse passe Curti pra caramba Isso aqui que eu não tô entendendo até agora, mano o Token de recompensa Que que é isso? Alguém me explica Se alguém souber, explica nos comentários Porque eu, eu realmente não, não entendi E agora a última skin Que... Nossa Mano Olha Olha isso, mano É sério Olha isso, mano A melhor skin Essa pra mim, de longe, é a melhor Eu, eu, eu curti demais Sério Não sei se é porque eu gosto dessas coisas Meia do passado, mano Mas eu achei muito Muito linda Essa skin um, esse ar moderno e tecnológico de games da antiga, muito bom bora reivindicar aqui o um pacote da garota digital eu nem acredito nisso me bichão, eu nem acredito nisso Ai, a conta da bigodão tá ficando bonitinha 32 mil de ouro, 1280 Ainda de diamante Sobrou um diamantezinho aqui, mano Bom galera, o vídeo foi esse, foi bem rapidão, mas eu espero Que você tenha gostado aí, comprando todo o passe De Elite, confere aqui, já deixa o like aqui no canal Se inscreve também, mano, pra não perder Eu usando as novas skins aqui em vídeo Pra vocês, é sério, foi muito dinheiro Muita grana, então eu conto muito, mas Muito mesmo com a colaboração de cada um De vocês, beleza, mano? Eu quero também que você coloque Aqui nos comentários o que que você acha. Aí achou do novo passe de Elite? Eu curti pra caramba. Talvez algumas coisinhas poderiam ter vindo melhor ou a mais. Mas o que veio ali com você pra caramba foram as duas skins e também aquela mochilinha da hora. Enfim, algumas coisas ali me agradaram pra caramba. Fechou? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez, desculpa pela qualidade, pela iluminação, pela gambiarra toda aqui. Que eu tenho que me virar pra gravar o vídeo pra vocês, beleza? É nóis. Um beijão imenso no coração do cada um. E valeu!